Quero aprender como fazer looks casuais com muito estilo? Fica até o final desse vídeo para você aprender! Olá, eu sou a Marcela Damaso e eu ensino mulheres a estarem sempre bem vestidas, com muita confiança, em qualquer ocasião. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o @marceladamaso. Marcela Damaso. E se você ainda não se inscreveu neste canal, Deixa o teu like, se inscreve e ativa o sininho para ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo. Bom, hoje eu vou falar de estilo casual e eu quero começar, como dizem, né? Do começo. Eu quero que vocês entendam o que é o estilo casual e o que não é o estilo casual. Estilo casual é um estilo, né? O, a, casualidade, a casualidade tem muito mais a ver com versatilidade, com... Deixar as coisas mais, né, com uma, um ar mais jovial do que propriamente você buscar peças básicas. E eu vou explicar o porquê. Você pode estar com uma calça de oncinha, com um salto, e uma blusa e uma camiseta. Assim, tá formal? Não, não tá. Então, assim, é, a gente precisa entender que casualidade, né, é, é, é algo muito. Além do que, ah, eu vou colocar uma calça de jeans e uma camiseta. Vamos lá, pensar então em peças formais, né? Quando você tem ali, você vai para o seu trabalho, você trabalha num ambiente super formal e você precisa estar com uma calça de alfaiataria e uma camisa. Essa calça vai ter um corte mais reto, essa camisa vai ter um corte mais é, apropriado, não vai ser uma camisa bem largona, aquelas coisas. Por quê? É um ambiente mais formal, pede isso. Para passar mais confiança, para passar um monte de coisas que eu já falei em alguns workshops que eu dei. Então você precisa necessariamente transmitir essa confiança é, através das cores e através principalmente daquilo que você está usando, né, do modelo. Então você não vai dessa forma, por exemplo, se você está em casa e fala assim, ah, vou ao cinema. E aí você coloca aquela calça preta, aquela camisa branca, e sai. Mesmo se o seu estilo for esse de andar, com peças mais formais, é muito difícil você ir para o cinema assim você vai preferir uma calça jeans ou uma calça mais elaborada, uma camisa mais soltinha, e é isso que acontece, é isso que você faz quando você traz a casualidade para o teu look. Com estilo, porque eu falo com estilo, porque as pessoas tendem a entender que a casualidade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 trazer o teu estilo, para as coisas ficarem melhores, para você conseguir né, transitar por esses looks casuais de uma forma natural. Porque muitas vezes a gente vê uma mulher, e eu já dei esse exemplo aqui, de uma mulher que tem está de calça jeans All Star branco, camiseta branca, e aí você olha e fala, como? Como que essa mulher está tão bem vestida? E aí você começa a prestar atenção nos detalhes, nos acessórios, na qualidade das peças, e na naturalidade que ela tá. Aquilo é natural para ela. Ela não precisa se forçar a usar nenhum look casual, porque, nossa, eu quero me encaixar e eu quero ser igual àquela mulher e eu vou usar. Não precisa disso. Então, quando você quiser fazer esses looks, mais casuais Começa a entender o porquê Por que, que você quer isso? Entenda melhor a imagem que você quer passar Através das peças Da roupa que você está vestindo Por que, que você quer ser casual? Só porque você viu uma mulher um dia no shopping E você quer ser igual a ela? Você nem sabe por que, que ela estava vestida daquele jeito né? e, e muito melhor Do que você copiar É você se inspirar E buscar colocar o teu estilo nisso tudo isso serve tanto para as consultoras, quanto para mim também. Não adianta você pegar, querer usar, ah, eu acho legal o seu estilo, o jeito que você usa tal, e aí, né, pega, sabe, as mesmas informações e coloca, às vezes não tem nada a ver com você. Fica bem em mim, mas às vezes não fica bem em você. Da mesma forma que tem peças que vão ficar maravilhosas em você e em mim, vai ficar um desastre, porque pode ser que não tenhamos o mesmo estilo pessoal, o mesmo lifestyle, não queremos comunicar a mesma coisa, entendeu? Então, é o tipo de, de, de pergunta, de questionamento que você deve fazer antes de falar, tudo bem, quero, ser, quero ter looks casuais com estilo. Mas vamos lá. Quando você começa a entender melhor essa imagem, do que você quer passar, do que você está buscando, você começa também a entender o que cada peça comunica, né? Então, assim, você não precisa estar sempre de tênis. Olha que maravilha. Ai, look casual, então vou pôr um tênis. Não, querida, não precisa. ponto não precisa. E eu vou explicar quê. eu sou uma pessoa que ama tênis, tenho tênis, uso tênis, mas eu também sei que em alguns lugares, algumas, algumas ocasiões, vai pedir algo mais casual que não seja um tênis. Então, por exemplo, dependendo... Da, quando, quando eu fazia entrevista de emprego, eu nunca ia de salto, porque normalmente, né, bom, pelo menos as, os lugares que eu fui eram, tinham fábricas, é, escada, era coisa assim que, que eu não me via ali daquele jeito, não precisava ir. E tinham algumas meninas, né, quando, quando ficava todo mundo no mesmo lugar, na mesma sala, que iam de com aquele salto, e eu olhava, era aquele salto feio, provavelmente pegou da mãe, de alguém, sabe, que não tinha nada a ver. Então eu colocava uma sapatilha, o sapatinho oxford. Pronto, já resolvia. Um sapatinho com um saltinho bloco, uma sandália. Não existe só tênis casual, existem outros sapatos que também trazem essa casualidade. E você também precisa descobrir qual desses sapatos é que faz parte do teu estilo pessoal. Então não, não precisa estar necessariamente de tênis para você ter um estilo mais casual e com muito estilo, né? looks casuais com muito estilo. Dá para usar, igual eu falei, todos esses sapatos e dá para usar salto também. Existem saltos aí que são mais casuais que não tem nada de formal. Dependendo da ankle boot que você põe, não tem nada de, de tradicional. Então manter o equilíbrio, eu acho que é isso, sabe? Quando você mantém o equilíbrio do que é formal e do que é casual, você consegue trazer sim toda essa casualidade com muito estilo. né? Você precisa ter essa, essa noção, esse entendimento também. Uma coisa que dá super bem para fazer é fazer mix de estilos. Nossa, a gente está falando de um look casual e eu vou fazer mix de estilo? Meu Deus, o que, que é isso? Então se você pensar jeans e alfaiataria.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 E aí você põe uma jaqueta jeans, uma camisa jeans. Pronto, equilibrou o look, trouxe mais casualidade e ainda tem o teu estilo. Sapato, mesma coisa. Pode ser tênis, a botinha, aquele saltinho bloco. As fletes são super bem-vindas. né igual eu falei aqui, esses sapatos que não tem salto. Mas você já viu aquele salto bloco, que é aquele saltinho pequenininho assim? Gente, faz um efeito no look incrível. Porque você tá arrumada, mas não tá arrumada demais. Você traz essa naturalidade pro teu, pro teu visual, pra tua imagem. Você consegue isso de uma forma natural. De uma forma que tem o teu estilo. Por isso eu falo, você precisa entender aquilo que você quer... É... A imagem que você quer trazer com a tua com o teu look mais casual. E dá para ser casual com inúmeros estilos. Menos quando você é formal, que você quer deixar tudo formal, aí não tem necessidade de você buscar mais casualidade. Algo também que é, ajuda bastante são as roupas mais amplas. O estilo oversize tá aí já há um tempo. Né? Se a gente pensar que no início dos anos 2000, por aí, usou-se muitas roupas justas, o jeans era justo, tudo era justo, ajustado, não tinha espaço para roupas amplas. E hoje, poxa vida, está super difundido e é um estilo que eu gosto bastante e eu uso bastante. Né? Não dá para ver aqui, mas essa blusa ela é super justa aqui, mas ela é largona embaixo. É um, é um estilo que eu gosto, uso e é muito casual. E aí você não precisa fazer o equilíbrio, tá? Não precisa, não é que, nossa, você não deve. Não precisa né, deixar tudo equilibrado. Você pode usar uma pantalona, uma, uma blusa bem largona. E se você começar a entender a imagem que uma mulher que está com uma calça preta e uma camisa branca passa, né, de, de formalidade, aquela coisa da modelagem que é mais ajustada, é mais sequinha mais, mais próxima ao corpo que quando você coloca uma pantalona e uma camisa bem larga uma blusa bem larga, uma calça pantacur, qualquer coisa mais larga tanto na parte de baixo quanto na parte de cima isso deixa muito casual deixa muito cool o look, fica muito legal e você sai da, da normalidade de usar as peças é, mais ajustadas, não precisa ser justa, tá? Mas mais ajustadas ao corpo. E aí vale também pensar em, em cabelo, tá? É, existem mulheres que, bom, estão se libertando agora, né, de, de chapinha, do da, da coloração, né? E aí eu começo a pensar no quanto o cabelo, né, que é a moldura do rosto, aquela coisa toda, enquanto ele influencia. Né? Se eu chegar aqui com um coque bem preso assim, bem, é, bem escovado, tal, aquele coque certinho, vai transmitir muita casualidade, de forma alguma, mas o coque bagunçado dá. Se você pegar o cabelo e prender, sabe quando você está na praia, está muito calor e você só faz um coque e prende, é isso, é casual. E você consegue trazer isso para o seu dia a dia, muito casual. E poxa vida, né? Tá usando bastante esse tipo de coque, né? A mesma coisa é um rabo de cavalo. Você prende o cabelo se você não ficar né, tirando todos os fiozinhos, Ai, preocupado com o frizz, tal. Se você só prender o cabelo também, já, já deixa né, esse ar mais, é, mais casual. Da mesma forma, é quando você deixa o teu cabelo natural, né? Que você não seca o teu cabelo com uma escova ou faz uma chapinha no cabelo. Você simplesmente deixa, né? Como eu faço, eu não fico modelando os meus cachinhos, o meu cabelo crespo, né? Eu faço um tratamento e deixo ele secar natural, às vezes um secador para ele dar uma armada, mas ele tá aí natural e é isso, né? Eu não fico arrumando, já fiz muito disso, né, às vezes a gente precisa se conhecer, então hoje eu consigo trazer, né, essa casualidade com o meu cabelo, se eu quiser deixar o meu cabelo, se você voltar um pouco, né, os meus vídeos e, e as minhas redes sociais, vocês vão ver que eu tava com cabelo escovado ano passado, né, em 2020, tava com cabelo escovado, você passa outra, outra informação com o cabelo, não tô falando que as meninas com cabelo liso estão sempre casuais, mas dependendo do que você faz com o seu cabelo, você fica sim, mais casual. Da mesma forma, é a maquiagem, né? Dá para ser casual com batom vermelho? Pra caramba! Se você me vê aí nos, nos looks, eu tenho uma fase, né? Que eu tô usando bastante batom vermelho e nem por isso eu tô com aquele ar super formal. Mas aí é um conjunto. Né, de, de informações, das peças é cabelo tudo, tudo comunica então se você quer transmitir mais casualidade com estilo pense em tudo isso ah, se você tiver uma make né, uma maquiagem, isso eu estou falando para as meninas para as mulheres que gostam tá se você não gosta não tem problema nenhum não vou ficar enfiando na tua cabeça que você deva ou não usar maquiagem mas se você gosta você precisa saber que isso comunica. Então o batom vai comunicar uma coisa. Se você deixar o teu olho mais, mais marcado, vai comunicar outra coisa. Se você passar um delineado, um, uma sombra, um contorno, vai ser muito mais formal, né? Vai trazer mais, às vezes, algo assim mais de festa. Do que se você tiver com uma maquiagem mais limpa, mais básica e mais leve também. Às vezes está com contorno e tal, mas você consegue trazer esse frescor na, na maquiagem e, e é isso que, o, que, a, que a imagem, né? Que os looks casuais pedem. Agora vamos falar de cor, né? Porque as cores influenciam bastante. Não vou falar de paleta de cor aqui, gente. Vocês sabem que eu não falo de paleta aqui de cor. Mas eu ensino você a usar as cores, né? De uma forma legal. Então quando você quer. Se tiver com uma roupa bem ampla, né, igual eu falei agora há pouco, se você quiser ficar super mega casual, eu acho bem legal os tons mais neutros, o branco, aí você pode usar um bege, pode arriscar aí também os tons mais terrosos, dá até pra arriscar um preto, mas eu acho que tá, eu tô falando assim do, é, do meu achismo, tá, não tem nenhuma... Pesquisa, pesquisas comprovam que não. Isso é, é um, a minha visão, tá? Fica muito mais casual quando você tá com essas cores, com roupas mais amplas. Mas também, se você tiver com uma roupa, uma calça é, super tradicional branca e com uma camiseta vermelha, esse vermelho vai trazer também mais, casual, mais casualidade. Vai trazer mais estilo, você não vai ficar uma pessoa largada, né? Igual eu falei no começo do vídeo, não vai ficar desleixada, nossa, ela veio desse jeito porque não tem roupa para vestir, olha, coitada dela. Então, você pode trazer também essas cores mais fortes. Os tons, né? Os looks monocromáticos estão ainda em alta e estão fazendo muito sucesso. Usa looks monocromáticos, um pouco mais amplos. Faça um bastante mix de estilo com essas cores. Dá para incluir as cores fortes em tudo que eu falei aí. Isso vai depender da composição do teu look. Porque a gente, às vezes, fala só de roupa, roupa, roupa, e a gente se esquece que a imagem é composta não só pelo teu estilo pessoal, né? Não é só pela roupa. Tem os acessórios, tem é, a forma como você se comporta, tem o teu cabelo, maquiagem, as estampas dá para usar estampa com estilo casual as estampas são super super casuais é lógico que tem aquelas que são mais tradicionais com mais listras alguns xadrezes mas dá para sim dá sim para colocar eu tenho meu blazer né que eu falo tanto aqui que tem o que tem, que é estampado com o príncipe de gales quando eu quero deixar bem bem casual que Quase sempre assim que eu uso, eu coloco uma saia mais larga, uma saia mais ampla, eu coloco um camiseta, com calça jeans. Ah, quero deixar um pouquinho mais arrumado, põe um salto. Sabe? Você vai o equilibrando. Se eu quiser colocar um pouco mais de cor, eu coloco um vermelho, que aí ele acende mais. Um pink, né? Isso depende também do teu gosto pessoal. Os acessórios também influenciam bastante nisso. Você vai entender muito mais, por exemplo, quando você coloca um acessório mais delicado, ele chama menos atenção. É muito difícil você ver uma, uma noiva, uma madrinha de casamento com uma, uma argola amarela. Estou né? falando não é que, é que é impossível, mas é muito mais difícil. Normalmente são os acessórios, as pulseiras né? são mais delicadas. Os brincos também eles podem ser chamativos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 Pá, coloca três pulseiras dessas largonas, pronto, já muda completamente, traz estilo e casualidade. Então, quando você pensar nisso, não pensa que, que look casual, que você, nossa, eu, eu conheço pessoas que falam assim, não, casual já, a pessoa já até sabe, arrepia, não tem nada a ver. Você pode sim ter muito estilo com looks super casuais, sem sair do teu estilo pessoal. Tá? que eu acho que é muito mais importante do que você ficar aí pensando, quebrando a cabeça, se você vai colocar uma pulseira de acrílico colorida ou não no teu look. Pense bastante tá? no que você quer transmitir, nas peças, e assim, é algo para você pôr a tua cabeça para funcionar. Jeans é casual, você está usando ele com estilo? Ou só com aquele uniforme que você vai todo dia para o trabalho?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 para mais mulheres, para que elas também tenham esse mesmo conhecimento que você teve. Vamos ser mulheres que empoderam outras mulheres. Eu fico por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!